Guerreiros e Guerreiros soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo e hoje a gente vai, vai comentar né, hoje saiu conexão Z8, né? o dia de hoje que eu falo é dia 4 de fevereiro, então hoje saiu a conexão e a gente vai comentar, vamos ver o que está chegando aí, mas antes eu queria agradecer demais o feedback dos últimos vídeos que vocês estão assistindo aí, Cara, muito obrigado por estar tá participando, muito obrigado por compartilhar, por comentar, por deixar a sua crítica, por deixar é, a, a sua opinião, tá? Muito importante, muito obrigado. Mas não esquece de deixar a curtida, tá gente? De deixar o like, que isso ajuda a divulgar os vídeos, isso ajuda o YouTube a mostrar que, que vocês estão gostando do vídeo, do conteúdo, tá bom? Então não esquece, se você que não é inscrito, só clicar no sininho, ô boneco, pare de ser xerapeido, chupa bife, se inscreve aí, ajuda o boneco, tá bom? Vamos lá! Vem que vem, vem neném, vem pro Conexão Z8 que o boneco já tem Eita, estoura triste Atenção soldados, <risos> sabemos que muitos de vocês estão se perguntando Por que não houve Conexão Z8 ou anúncios sobre o jogo recentemente Estão ansiosos para saber os próximos que conteúdos nós tá bruto Sabemos que as coisas não têm sido fáceis nos últimos dois anos não para tem, o Crossfire não. Brasil. Tá Ao contrário do que muitos pensam, hum. ouvimos atentamente os seus feedbacks e tentamos sempre que possível implementá-los. Houve muitos problemas que estavam fora do nosso alcance em resolver. Mas também houve muitas coisas que não fizemos tão bem quanto. É, isso é verdade, isso é verdade. Queria mandar um abraço para a Guedes GMT não, GM Ariel, pô, GM Ariel, o soldado tá lembrando do nome do GM, olha só, GM Ariel, o grande GM Ariel também ajudou a gente bastante, em bastante erros, problemas que a gente vê no jogo, que, que o pessoal chegava e me reportar, passava para ela, etc, então, é nós, Deveríamos. Neste novo ano, estamos ah. chegando a você com uma promessa e um plano. Prometemos que iremos nos concentrar no que é importante ah. Que lidaremos com os problemas específicos que temos no jogo E criaremos eventos novos e emocionantes para você participar Isso é bom! Importante! Também temos um plano, e esse plano começa agora hum, em, fevereiro, em fevereiro, estamos removendo o sistema de leilão Pelo fato de o sistema não estar funcionando bem E termos... Co não é não, é porque o Sali está vendendo muita joinha Estou <risos> brincando Vamos lá. Coisas melhores para focar. Também estamos removendo Battle Royale. Ah, do já jogo porque... tava... ah, esse modo não é bom para a comunidade, não é? Isso aí, ó. Muito tempo. Todo mundo reclamando, a gente reclamou, o pessoal reclamou. Acho que nunca deu para jogar esse modo. Na realidade, nunca deu para jogar direito esse modo, todo bugado e só foi para lascar de vez o Crossfire. Crossfire é um jogo clássico. Claro. com modos específicos que todos os jogadores gostam e Sim. devemos nos concentrar nisso devemos voltar ao básico e melhorar o que fez do Crossfire o grande jogo que ele é e... voltar ao básico, volta a roleta 1.0 que ó, vai encher, vai encher, vai encher estamos implementando uma nova página de perfil com o um sistema de méritos que vocês sempre pediram As e com fitas, esse novo né? sistema, surgirão bom. muitos novos desafios eventos e recompensas incríveis. Uhum. Também estamos trabalhando em um plano para melhorar significativamente nossa infraestrutura de conectividade a partir de março. Opa! Isso ajudará muitos jogadores não, né? de diferentes áreas e vocês observarão melhorias nos servidores e nas conexões. Como vocês viram, a então só que aí, aí que tá, porque aí, eu eu já tive muito problema de conexão, de disconnect, rank, de ping alto, essas coisas. Aí, é, conversa vai, conversa vem e tal, tal. O problema é que a nossa rota do Brasil não presta, né? É o que foi passado, né? Nas pesquisas que teve, que eles fizeram. É que a nossa rota brasileira é ruim. É a pior rota que tem. Aí agora vem esse anúncio que vai melhorar a conectividade. Tu então, quer dizer que a nossa rota já melhorou? Entendeu? É... São coisas que, que deixam a gente meio confuso Porque até então o problema é na nossa conexão né? é, é na nossa rota, é na nossa internet do Brasil que não presta Aí agora eles vão arrumar, melhorar a infraestrutura e conexão Então quer dizer que agora melhorou a nossa rota? Alguém me explique, porque eu fiquei meio confuso nessa parte, mas tudo bem funcionamos um sistema de denúncias de hackers no jogo pela primeira vez em 10 anos Não, ó, o sistema de denúncia no jogo, ó Pô, demorou, mas chegou e tá funcionando. Já rodou uns caras aí, enquanto, quando você reporta e o cara toma ban, chegou o um anúnciozinho lá que ele, foi, que ele foi banido. Então esse, esse acert, nesse ponto acertar, mas demorou demais, né? Demorou demais, mas tá bom, mas tá bom. Pô, pô, Estamos atualizando esse sistema regularmente, Opa, usando bom. suas denúncias. E já podemos ver os números de hackers diminuindo. É, é que você É que você não... <risos> É, é, é que vocês não devem entrar no Lenda ou, ou no Diamante, no Mércio. No, no, no, no Aí vocês vão ver o, o que diminuiu de lá. Esse ano, jogadores... nosso foco principal é trazer o Crossfire o de volta à vida. E faremos tudo o que pudermos para realizar este sonho. Opa! Mas também precisamos da sua ajuda, soldados. Precisamos que você jogue como nunca jogou antes. Traga seus essas... amigos que pararam de jogar e diga a eles que grandes coisas estão por vir. Queremos trazer de volta nossos antigos jogadores e ao mesmo tempo celebrar com os novos. Portanto, reúna seus amigos e vamos trazer o bom e velho Crossfire de volta. Se eu for chamar o coronel para jogar Crossfire, ele vai me bater. Falei, meu, você tá maluco? O, o coronel, o Odilão que parou também. Todo mundo, tá todo mundo bolado com o Crossfire. Se eu for chamar, vamos bater. Então, vamos melhorar primeiro? Depois eu chamo. Depois eu tento chamar ele, né? <risos> Vamos ver Vamos lá Caramba, 3 minutos só falando do que foi postado lá no fórum Olá, eu sou a Gêmea Ariel e está no ar Opa, a Conexão a Gêmea, 8 de Fevereiro Pensou que esquecemos de vocês, né? Ah, Nada disso É com muita alegria que estamos de volta no Opa. mês em que comemoramos 8 anos de Crossfire Brasil 8 anos de Crossfire Brasil, hein? Caramba, o que, que a gente já não passou desse jogo, hein? Brasil, para trazer várias novidades para vocês Já gostei dessa carezinha aí na E para mão, começar com chave de ouro Preparamos vários eventos especiais Com premiações incríveis Para celebrar o aniversário do Fastfire Brasil Vamos Aniversário VIP Complete as missões E receba VIPs temporárias Esses, esses eventos É bom para quem não tem Uma VIP E para poder testar né poder ali ver como é que é, mas por outro lado, cara, arranque de ficar assim, ó, já não é bom, aí, mas, né, mas, hum, tá bom, né, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Celebrando o CFBR. Permanente. Complete as missões desse evento e receba cartão postal e spray exclusivos de aniversário Permanente. de 8 anos do CFBR, Permanente. de acordo com a data de criação da sua conta. Permanente. Finais de semana de festa, Opa. complete as missões nos finais de semana e ganhe muitas caixas Ultimate Dragon 1, 8 anos, 8 missões, Ô, este evento tem 8 missões e a recompensa são as caixas CF 4 anos, Roda da Fortuna edição aniversário, ah, mas o que, que, tem, o que, que vem né, na, na, nas caixas, tem que falar, porque aí fica meio boneco, né? Sabe? Nesta edição, teremos uma roda da Fortuna diferente a cada final de semana. Oh, e cada uma delas terá uma peça da Anaconda Justiceira Rubi. Junte todas as peças da Anaconda e receba ela permanentemente no parece final do evento. A... Pra quem assistiu Hellboy, parece ele revolve do Hellboy, né? E quer mais? Para é mais... já inaugurar o Sistema de Méritos, jogadores que completarem todos os eventos de aniversário citados Aí, irão receber é... o uh, mérito é Aniversário 8 Anos bom. bom. Lembre-se, para saber mais detalhes de todos os eventos, consulte o nosso fórum. E este mês está demais mesmo. Teremos tá. também o um evento Chuva de ZP, que dará 5 mil de ZP para mais de 2 mil jogadores durante todo o mês. Ai, aí, aí, esse tipo de evento é legal, tá vendo? Pra quem não tem condição de colocar ZP, é show, bacana É, tá bom, 2.000 mil jogador, tá bom, tá legal 5K, dá pra comprar um spray <risos> Dá pra comprar uma, a skin da C4 tá bom. basta bom, jogar bom. muito tá bom. A cada 15 minutos, o nosso tá sistema sorteará um jogador que estiver Ui, em qualquer mapa aí, ou modo naquele tempi. momento Para ganhar este super prêmio Incrível, não é mesmo? É legal, bacana mas incrível mesmo é a K47 Dragão Cromado e a Thompson Dragão das Trevas que estão de volta na loja do jogo e com 50% de desconto. E para a K47 Dragão Cromado, você ainda leva de brinde as suas duas paletas de cores. E também tem mais VIPs com 50% de desconto. 50%? Eu acho que a K cromada acho que era 110. Vai ficar a 50, vai ficar 55 K ZP. E nesse primeiro mês, que se você fizer a primeira recarga, você ganha metade do que você colocar. Exemplo, se você depositar 50K de ZP, você vai ganhar 25. Então, você vai ficar com 50, 25. você ganharia 75K de ZP. Aí, né, é uma coisa para se pensar, né. Se você quiser comprar VIP, se você colocar um PIN de 28, você vai ganhar metade. Quase, vai chegar quase 4 vai, vai ficar 14 Então, né, vai ficar faltando pouco aí Um pin de 28 mais um de, de, de 9 Eu acho que dá pra pegar a VIP nesse caso vocês queiram Mas é aquilo, né É aquilo No jogo, são elas AWM Dragão das Trevas CUP é Dragão Dourado boa. E a desertigo Dragão Predador Então corre lá e aproveite É E pensa que acabou por aí? Tem arma nova de cupom, é a AK47TROMBETA E o Mercado Paralelo também receberá uma arma nova pô, ele, ele fala que vai trazer o Crossfire Raiz de volta, aí me traz uma, uma trombeta, pô Aí não tô entendendo, aí buguei, buguei, buguei, tô bugado, tô boneco Fiquei boneco, pô, vou trazer o Crossfire Raiz, aí traz a trombeta, velho Tá de sacanagem, né é a TRG21 Prata Nobre. Prata Nobre, essas Prata Nobre. E para ficar mais legal cumprir todas as missões desse mês, que tal jogar em um novo modo de confronto de equipes? É o um modo CE Essa... é Massivo. A principal novidade desse modo é que até 30 jogadores poderão participar da partida ao mesmo tempo. E claro que não podia faltar o evento mensal que está rolando desde o dia 1 de fevereiro, para você se equipar com seu. O evento mensal, ó, deixa aqui um, um, uma crítica, eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo vão, vão, vão concordar. O evento mensal, o pessoal, o pessoal que organiza os eventos, deixa vale caixa. Eu acho que é bem melhor do que dar uma arma, essa arma aí só, só o divino na causa. Entendeu? Vale caixa, acho que vale caixa, para roletar no mercado, aqueles que estavam dando 50 vale caixa, é ó é o melhor, eu acho que é o melhor prêmio e, e o incentivo pessoal a fazer evento mensal. Eu acho que é um dos melhores, então... Se você acha aí, também deixa aqui nos comentários. Seu colete, não, capacete e kit visão. granada 30 dias. Além disso, quem cumprir todas as missões irá receber a Super AK-103 Crimson permanente. Este mês está demais. Tá. Vale lembrar também que temos o evento Compre Uma e Leve em Dobro, com Pronto. várias caixas incríveis do Mercado Negro de ZP que você não pode perder. Mas atenção! Essas caixas serão removidas do Mercado Negro depois da promoção, então não perca tempo. Para mais informações, visite o nosso fórum. É visitar o fórum, né? Já. Bom, espero que vocês aproveitem o conteúdo especial do mês de aniversário CFBR e todos os eventos deste mês. O Conexão Z8 vai ficando por aqui. Um beijo do fundo do mar. Bom, né? não trouxe muita coisa, mais eventos, essas coisas. Eu espero muito, gente, eu torço muito, sério mesmo, eu, eu, é que nem eu falei no outro vídeo, eu leio bastante os comentários, tento acompanhar os comentários que vocês deixam, tem pessoas que falam, ah, você fala mal, você não gosta de jogo, gente, o que eu já fiz por esse jogo, o que eu já tentei de ajudar, a grande rapaziada, um monte de gente aqui, cara, não tá Se tinha dia que eu ficava sem. Assim, eu virava a noite ajudando pessoas a, com erro, com problema, contanto é que o canal cresceu ajudando as pessoas a, a resolver erros do jogo, então, eu mais do que nunca, gente, eu torço muito, eu quero que o jogo se levante, eu quero que o jogo, o jogo vá adiante, mas também a gente não pode deixar de falar dos problemas, a gente não pode deixar de falar das dificuldades e dar sugestões para melhorias, entendeu? Dar a nossa opinião para melhorias, porque não adianta só ficar falando, falando, é, tá bom, tá isso aqui, sendo que não tá. Vocês entenderam? Então, não é questão que eu não gosto, pelo contrário, cara, eu, f... eu gosto, eu gosto muito, porque senão eu não estaria fazendo conteúdo de Crossfire até hoje, todo mundo fala, para, vai para o Free Fire, vai para outro, mas eu gosto, cara, eu gosto, por todos os problemas que o Crossfire tem, eu gosto de jogar Crossfire, né, eu, eu, eu gosto, mas a gente tem que falar, não pode deixar passar batida as coisas, entendeu? E eu torço muito, cara, vamos esperar aí, né, vamos dar esse mês aí, é, da, da, que falou que em março as conexões vão ficar melhores, essas coisas vamos esperar para ver, a gente não vai ficar, fica tem um otimismo né, mas a gente não pode muito ficar naquela expectativa, porque às vezes a gente já viu essas coisas antes a gente já viu esses anúncios antes e às vezes não aconteceu né, então é legal bacana, pô, se pronunciar top ó, tá 10, mas vamos né, vamos, vamos ver aí mesmo o que, que vai acontecer, vamos só o tempo tirar se vai resolver, se não vai, se vai melhorar, se não vai, tá bom? Então é isso, rapaziada, o que eu achei da conexão de, é, desse mês, bacana, cara, tá bacana, eventos, bastante coisa aí pra galera, aniversário do Crossfire, 8 anos, e tomara que, acho que o melhor presente que, que nós, jogadores que ainda jogam, que ainda insistem no jogo, seria um jogo jogável, cara, se, se arrumar o, o negócio de conexão, se arrumar, tirar esses modos aí, deixar o jogo liso, Seria o melhor presente para nós aí do, do Crossfire, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, não se esqueça, deixe seu comentário aqui e deixa o dedo no like o oh, cheirapedo, o oh, lombo ferida, você tá esquecendo de deixar o like, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e lembre-se porque ser gamer é uma guerra, fui.